Oi! E aí, galera, tudo bem com vocês? Agora eu tô ficando mal. Você percebeu que eu tô começando a ficar mais, né? Galera, uma expressão mais assim, avançada pra época, né? Vamos acompanhar. O negócio é acompanhar a turma jovem, que esses têm o um vigor, se bem que nós também temos, né? Tem o um vigor já, um pouquinho mais experienciado. Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar... Das frequências, né, Gabi? Sim. Vamos falar o quê? Das frequências, Gabi? Como é que elas funcionam, como é que elas são feitas, através do quê tá. e o que, que elas trazem de benefício. Não, Uma coisa por vez, né? Você sim, já sim. confundiu minha cabeça Várias aí. Várias coisas. Mas... É. <risos> <risos> Ó, elas são feitas com água, é água destilada, que é usada assim, em laboratórios, tal, para medicamentos. Água é água, né, gente? Nada como água. E vai uma um, um pouco de glicerina, alguma coisa desse tipo. Segredos. E segredos, segredos, magias, né, pro bem. O que que acontece? De repente, é, tinha que aparecer mais alguma coisa da energia fria. Essa, essa frequência, ela é feita através da anestesia, a gente vai colocar esses segredinhos aqui dentro, mas a, a base é água, né? E, e nós colocamos esses segredinhos aqui dentro. E, e depois de nós colocarmos os segredinhos aí dentro, nós vamos trabalhar ela individualmente para a pessoa. E tem energia fria contida nela. Aí eu tava falando assim. Tem energia fria, tem alguma coisa estranha, porque você põe a mão aqui, à medida que o pêndulo vai atuando nela, né? Vai agindo, vamos supor, eu vou pegar aqui um pêndulo e o pêndulo vai ter ação, né? E o pêndulo vai agir. Essa aqui eu não tô pondo ideia de nem de nada, mas já tá começando a irradiar. Então, a pessoa vem, ela vem receber energia fria aqui com a mãe vem. A ideia vem dos prédianos. É, ela tá, tá querendo que eu tire aqui o peito. Gente, não tem ideia nenhuma. Ele mesmo pede para parar. Irradia. Daqui, além da pessoa receber aqui. A energia fria. A radiestesia magnética imantada. Tá, essas coisas todas. Ela leva essa água fluidificada. É, é energizada. né? Que é a frequência biomolecular. Leva. E ela começa a borrifar. Eu vou até mostrar aqui para vocês, né? Ela não tem nada aqui dentro, tem só os elementos que eu coloco. Borrifei sete vezes, volta e ela começa a fazer o um efeito. O que está que acontecendo com essa água? Vários clientes, várias pessoas, homens, mulheres, depois de usar, na segunda, terceira vez que elas, né? Não a segunda a terceira vez que ela tá pondo, mas depois de dois, três dias, ela começa a perceber que o corpo dela vai ficando mais leve, mais confortável. Ela sente o corpo confortável. E tem uma novidade, né, que aconteceu comigo, e eu comecei a falar para todo mundo, ela, ela estabiliza as glândulas, os hormônios, ela ajeita tudo, né, arruma, porque nós fazemos junto com a radiestesia magnética imantada, e ela coloca em harmonia. Por exemplo, ela, ela dilui as gorduras do corpo. Ela começa a dar emagrecimento. Eu mesma sou prova viva disso. Eu já emagreci 8, quase 9 quilos, né, Gabi? Eu, particularmente, acho que mais. Você acha que foi mais? Sim. Tá. Falta aqui, né? O exercício, um porque o estômago ainda. Mas aí é mais lento mesmo. Sim. E tá acontecendo. Mas eu borrifo também no corpo. Quando precisa, em lugar de dor, assim. A sandela é extremamente rápida. É só para saúde, é para saúde, para emocional. É para aquilo que você precisa, essa água. Água. Não, tem mais segredinho aqui. Mas tem principalmente a força da radiação magnética imantada. Juntamente com a energia fria vibracional curadora. Gente, se você puser a mão aqui, que é quando você vier para fazer, né? Você vai ter que ir, vai vir, lógico. Principalmente para agora, para essa época da pandemia, do corona, não sei o quê. Você vai receber o quê? A imunidade do seu corpo. Ele vai te proteger, eu tô falando, ele blinda o corpo da pessoa. Ela blinda, ela blinda, ele não, ela, né? Ela blinda, essa frequência é fantástica. Com a energia fria vibracional, curadora, radiestesia, magnética imantada, você vai perder? Venha, experimenta. Você que está no interior, você que está em outros estados, nós fazemos pelo vídeo. E dão os cursos também, né? Várias pessoas já estão fazendo fora de São Paulo, em outros estados, em outras cidades daqui. Estão fazendo, a gente manda o sumo, né? E a pessoa lá, ela vai aplicando em quem precisa. Ela mesma faz, vai colocar o dedo e tal, e vai desenvolver esse trabalho. Você quer mais? Isso aí não é só água, não. A água é a base. Aliás, a água é a base da vida, né? Nós somos 70% de água. E essa água, gente, é a fonte de Deus. É a fonte da luz. Venha receber. Temos o Pleiadianos direcionando e a Mãe Terra, né? Que é aquela água. Ah, você quer o telefone? É 11 9, -9 5250 11 9, -9 5250 Vai lá para o meu Instagram. Meu Instagram, siga. Me siga lá no Instagram. Vai lá no meu Face. Ah, o YouTube é oficial. Ah, de neguimediata. Esse é o meu YouTube. Continue aí uh, me seguindo. Vão assistir meus outros vídeos. Sabe? Se inscrevam, passem os amigos, compartilhem. Gente, frequência biomolecular. Vai perder essa? Você não tem noção do que, que é. Venha ter noção comigo. Se não gostar, a gente resolve de outra forma. Mas você vai gostar. Tenho certeza. Paz, luz e harmonia sempre.